Olá Mato Grosso, ao vivo aqui de Cuiabá. Só para atualizar vocês que mesmo com a crise econômica, mesmo é, aprovando o decreto de emergencial das finanças do estado, a Assembleia do Estado acabou de aprovar é, o orçamento é, e pasmem todos vocês mato-grossenses com hospitais fechando sem combustível para carros da polícia, sem RGA para o servidor público, do executivo, deixar bem claro, eles aprovaram 35 milhões a mais para o orçamento da Assembleia. É, certamente isso é para benefício é, dos deputados, das condições de trabalho, servidores, é, propaganda cabidão de emprego e tudo mais que eu quero descobrir tudo e mostrar para vocês. Toda aquela conversa que fizeram com os produtores do estado, com os agricultores, com os madeireiros, com os plantadores de milho, de soja, aquilo é tudo conversa fiada, tá? Fizeram aquele circo, aumentar imposto, vai sobrar para conta do trabalhador que vai ter... É o frango mais caro, o suíno mais caro, comida mais cara. E agora os deputados, é, eu quero saber quem que votou, obviamente, foram lá e deram um tapa de luva, aquele tapinha de luva assim, e botaram 35 milhões de novo. E nós não temos dinheiro para a saúde. Então eu quero aqui pedir agora, compartilhem, e vamos criar um grande movimento, é, pedindo para o governador vetar essa emenda, a emenda da vergonha. Então não dá para entender, o Estado está quebrado ou não. Então eu quero pedir a todos, quem tiver vergonha na cara, quem quiser realmente mudar esse Estado, esse país, vamos se mexer. Essa atual Assembleia, tá certo? Que foi lá, que aumentou imposto há dois, três anos atrás, que deixou a saúde virar esse fiasco, que não fiscalizou, é, que tá aí o resultado, acabou de aprovar mais 35 milhões no orçamento para manutenção e para propaganda é, para esse ano. É uma vergonha. E vocês, servidores públicos, acompanhem o que os deputados estão fazendo. Porque não dá para entender. Não tem dinheiro para o RGA, mas tem para manter a mordomia é, dos deputados lá. Porque não vem me falar que seja para outra coisa. Então eu quero pedir, vamos lutar pelas melhorias, pelas reformas, tá ok? E os deputados novos, vamos se unir, vamos criar vergonha na cara, tá bom? Isso é uma afronta à nossa inteligência, é, ao que o eleitor quer, ao que o Estado espera, ao que a nossa saúde precisa, ao que a nossa segurança precisa, ao que a nossa é, educação, nossas estradas, porque não vai ter dinheiro para investimento. Mal e porcamente vão pagar o salário, vão pagar o custeio e não vai ter investimento. Vamos pensar, pelo amor de Deus, no coletivo. E quem não quiser, faz outra coisa, gente. Vamos fazer gestão pública, mais gestão e menos impostos. Um abraço, boa noite e até amanhã com mais informações.